Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade número 5, Armazenando Informações. Esse é o tema 26, Creative Commons e outras denominações. Olha só, o que é a Creative Commons? A Creative Commons né, é, é um conjunto de licenças, né, um conjunto de permissões, onde o próprio usuário, dentro daquele trabalho que ele vai produzir, ele pode licenciar de uma forma diversificada. Se eu não quero utilizar o copyright, que ele é muito restrito, depois da morte do autor ou do criador, 70 anos após, no Brasil, né, ele cai em licença pública, a Creative Commons, ela dá essa flexibilizada. Mas, professor, como seria esta flexibilizada? Primeira coisa, o trabalho é, tem que conter né, o selinho do Creative Commons. Primeira coisa, o meu trabalho contém na contracapa, onde tem a ficha bibliográfica, ele contém o selinho da Creative Commons. E como é que a gente trabalha, professor, com essa licença? Como é que a gente pode licenciar esse trabalho? Muito simples. Você vai botar a licença de acordo com a sua necessidade. Uh, hoje em dia, são seis licenças que nós temos uh, da Creative Commons. A primeira delas a gente chama de Creative By Ou seja, você deve dar crédito ao, ao autor. Né? Geralmente é CC e tem um bonequinho nela Onde você tem que dar crédito ao autor No livro de vocês, né? deixa eu só dar uma olhada aqui na página que eu não memorizei Mas na página número 122 tem essa tarefa para fazer Então ouçam bem que você pode responder tranquilamente a esta tarefa Então é, o, o Creative Buy no caso, é, você tem que dar, é, dar crédito ao autor Então quem produziu, fulano tal você pode utilizar de forma comercial, de forma privativa, pode tirar a cópia, pode modificar, não tem problema nenhum. Existe outra licença que a gente chama de Creative, que é CC BY SA. O BY significa dar crédito, dar crédito né? e quase saio em inglês agora, eita, meu Deus do céu. E o SA significa, assim que as, as adaptações devem ser compartilhadas no mesmo termo. Como assim? Ah! O SA geralmente é uma bolinha invertida com a setinha invertida, é um tipo um C invertido, né? Então, quando você tem o C invertido, ela deve ser compartilhada nos mesmos termos, ou seja, se está dizendo que você não pode comercializar, a derivação do seu trabalho também não pode ser comercializada. Se você não pode remixar, a derivação do seu trabalho também não pode ser remixada, ou seja... Da mesma forma que você recebe a informação, recebe a licença, você tem que compartilhar da mesma forma. Ah, então eu recebi as informações de forma gratuita, eu não posso é, transformá-la em forma comercial, ganhar dinheiro. Não, não pode ganhar dinheiro. Existe outra licença que é a Creative Commons by NC. Né? O by você já sabe o que é, né? o BY. É, crédito deve ser atribuído ao autor. E o NC quer dizer não comercial né isso em inglês então você não pode trabalhar de forma comercial ou seja, você não pode ganhar em cima da obra você pode utilizar a obra por exemplo para dar um curso mas ah, eu vou cobrar pelo material dado que imprimir não você não pode fazer isso até porque você não tem esse direito e não tem esse poder existe outra licença que é a creative commons by ncsa o SA a gente já viu né que é o Czinho ao contrário parecendo uma seta ao contrário né que você é, de, a a obra deve ser compartilhada nas, nos mesmos termos é, by significa deve ser dado crédito auto original e o NC não comercial tá e tem a creative, creative commons by ND né, que aí no caso é Deve ser citado o autor, né? E o ND significa igual. Ou seja, não permite derivações. Essa obra não permite, você não pode. tem que citar o autor e você não pode criar obras derivadas dela. Você pode utilizar de forma particular ou pode ganhar, ganhar dinheiro, ganhar verma, monetizar em cima dela. Mas né? você não pode fazer adaptações. Tem uma que é super restrita, que é a licença Creative Commons by NCND. Ou seja... Você deve atribuir o crédito ao autor, você não pode fazer uso comercial do, da obra, do trabalho, enfim, da música, do que for, e não é permitido derivados da obra. E tem a, domain, a public domain, que é a cco ou cc0, algumas pessoas chamam de cc0, né? que é a geral, é, é realmente é a Creative Commons geral, você pode fazer, remixar, modificar, não utilizar a obra da forma que você quiser, essa licença Creative Commons mais ampla. Então, tem um exercício falando sobre isso na página 122. Você apenas vai olhar essa tarefa e vai resolver e vai pintar os quadradinhos de acordo com a liberação de cada um deles. Tem o número 1, 2, 3, 4 e 5 dizendo quais são as licenças. E aí você marca um X ou você pinta, você pode fazer o que você desejar. E tem uma licença chamada Copy Left. Esse Copyleft copy praticamente seria a Creative Commons né, Zero ou a Creative Commons O. Algumas né? pessoas veem como zero, outras pessoas veem como O, eu vejo como zero, né? CC zero. Né? É o copyleft. Ou seja, é, ao contrário do copyright, copyleft tudo é permitido. Né? Então, por exemplo, a, é, esse trabalho do Copyleft surgiu, se eu não me engano, junto com a ideia do Linux, né? do Linux Travels, né, e de, de alguns programas derivados do Linux, lá atrás com um, um projeto chamado GNU né? é... e outro projeto chamado FSF, que é o Free Software Foundation. A GNU Linux né? seria um sistema operacional e o Free Software Foundation, a fundação de software livre. Isso lá com Richard Stelman em, em 88. É, 88, isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele geraram um documento chamado GPL, que é a General Public License. Tá? Eu olho aqui os nomes em inglês, porque não, não vou mentir que eu memorei em inglês, porque eu não sou dado do inglês. E quais são, né, quando eu dou aula de informática para concurso, também a gente fala muito sobre isso, e quais são as quatro premissas, né, as quatro premissas para que ele seja um software 100% Creative Commons, ou seja, 100% é Copy Left. Primeiro, é, a pessoa que adquire o trabalho ele tem liberdade total para uso. Segundo, a pessoa pode é, ter liberdade para realizar pesquisas a respeito, ou seja, pegar o código-fonte, modificar... Pode pegar uh, esse código-fonte, no caso, o código-fonte é a receita do bolo, entre aspas, que faz o software. Ou seja, é, é o software, só que ele não está no formato de executável. Ele está em formato de programação ainda sendo construído. Então, a pessoa pode ter, ter direito ao código-fonte e fazer modificações. Pode ter direito ao terceiro ponto que eu ia falar, e vou falar agora, que é de compartilhar essas modificações, né, de copiar, enfim... E tem o direito para alterar né, e distribuir da forma que desejar. Então, isso é a copyleft. Então, se eu, por exemplo, eu crio um áudio e licencio na copyleft, qualquer pessoa pode utilizar o meu trabalho de forma comercial, de forma pública, de forma gratuita, enfim, pode ficar à vontade. Ele pode desenvolver pesquisas sobre o meu trabalho, principalmente a gente tem o sistema operacional mais conhecido hoje no mundo, que, é, que ele é o Windows, né? que ele é Copyright, ou seja, eu não tenho acesso ao código fonte, ou seja, a receita do bolo, eu não posso modificá-lo. Eu estaria infringindo os direitos autorais. Algumas pessoas me perguntam, mas professor, e aqueles softwares gratuitos, por exemplo, o Avast, que é o antivírus tal? Eu posso modificar? Não. Né? Ele é um software... Um gratuito, um software freeware. Freeware significa o seguinte, que ele é grátis, você pode pegar, utilizar, tá? Contudo, você não pode redistribuir e nem pode fazer alterações neles. Diferentemente de um software livre, que ele é regido, por exemplo, pelo copyleft, é, tá? Então você pode fazer o que você quiser com esse software. Já, por exemplo, softwares como o Avast, eu não posso. Eu posso, por exemplo, pegar uma cópia, instalar em vários computadores, tudo bem, porque ele é gratuito, mas eu não posso comercializar e nem posso alterar. Já o Linux não, dependendo da distribuição Linux, porque Linux é a base do sistema operacional, existem as distribuições e depois as versões. Tem distribuições que eu posso alterar o que eu quiser, montar da forma que eu quiser e distribuir com uma nova distribuição, com a nova cara. Então, tem muito, tem muito disso. Eu, é, eu me lembro que tem um, um, uma suite Office chamada LibreOffice. Ela é gratuita, também é software livre. Mas existia outra distribuição de, de, de Office, que é o Word, Excel, PowerPoint, mais ou menos isso. É um pacote de, de digitador de texto, de planilha e outro de apresentador que se chamava... Deixa eu ver se eu ainda lembro, meu Deus do céu. Que se chamava... É da Sun Microsystems. Não? Deu um branco agora, enfim Mas essa licença, essa licença não, esse software Ele não podia ser alterado Ou seja, ele foi balizado no software livre não? No no, no left, Só que ele recebeu algumas incrementações e, e ele não podia ser é, alterado E aí ele deixou de ser software livre Mas Matheus, é, tem uma empresa que ela cobra R$ é, reais para me enviar o CD, aí, ela está cobrando pelo envio do CD, né, pela mídia física, ou ela está cobrando pela licença de uso do programa? Se ela estiver cobrando pela licença de uso do programa, ele não é um software livre, ou seja, não está, no, é, não está regido pelo copyleft, mas se ele tiver, por exemplo, ah, eu tenho o Ubuntu, mas eu não tenho como fazer download, eu peço lá a empresa Ubuntu, vejo se eles podem mandar uma mídia física, eles cobram frete, Cobra a gravação, cobra até a própria mídia, porque é tudo isso é dinheiro, aí tudo bem, né? A, a, a cobrança pela questão do deslocamento da mídia não tem nada a ver com o software, o software é livre, você pode instalar em quantas máquinas você quiser. Lembrando que o software Freeware, né, que é o software gratuito, é diferente do software livre, né? E aqui eu deixei algumas dicas para você desenvolver esse trabalho e também deixei uma bem bacana, ó. O meu livro, ele está atribuído à licença Creative Commons, BY-NC-SA, ou seja, BY tem que dar referência, né, citação ao autor. NC, que ele é para uso não comercial, e SA, né, que deve ser distribuído da mesma forma que foi recebido. Então, assim, já dê a dica e você vai dizer qual tipo de licença é essa, na hora de você escrever, tá certo? A gente se encontra no próximo tema, o tema número 27. E eu vou ficar aqui com ele mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau.